Oi, tudo bem? O tema dessa vez vai ser bioplastia. Por que, que a gente escolheu esse tema? Duas pacientes vieram me procurar, uma que tinha feito já um preenchimento, uma bioplastia na face há 10 anos atrás com outro profissional e agora nos procurou por causa de uma complicação desse procedimento e outra paciente que tinha interesse de fazer o preenchimento do bumbum, a paciente pós-bariátrica que já fez cirurgia de lift de braço, lift de coxa e prótese de mama comigo e estava insatisfeita com o contorno e queria fazer um preenchimento no bumbum e ouviu falar sobre a bioplastia em redes sociais no Facebook. Então vamos lá, o que, que vem a ser bioplastia? É um termo utilizado que derivou de uma substância chamada bioplastique, que era o nome comercial dessa substância, foi fabricada em 1987 e ela consistia em partículas sólidas de silicone, que eram realizado o preenchimento com essa partícula. E posteriormente, a outra substância também, chamada polimetil metacrilato. Essas substâncias são inabsorvíveis. O polimetil metacrilato, ele tinha algumas apresentações a 5%, a 10% e a 30%. É um aspecto meio leitoso, meio branco e era tido As duas substâncias são tidas como preenchedores permanentes e que trazem resultados imediatos e o organismo não reabsorve, ou seja, promete resultados duradouros a longo prazo. Então foi muito difundido esse tipo de procedimento de bioplastia e até hoje a gente vê, porque duas pacientes vieram me procurar, mas é, a intenção desse vídeo é fazer um alerta sobre esse tipo de substância. Por quê? Porque elas podem gerar complicações tanto imediatas como complicações tardias, como a gente falou dessa paciente que me procurou 10 anos depois de ter realizado o procedimento. Quais são essas complicações? A complicação imediata é de na hora da injeção, na hora da introdução desse produto, você poder entrar dentro de um vaso sanguíneo e causar embolia ou obstrução desse vaso sanguíneo. Então, se você faz obstrução do vaso sanguíneo, você impede a circulação e você causa uma consequência do, de necrose daqueles tecidos por onde aquele vaso irrigava. Então, um exemplo, vai aplicar uma substância dessa na face. você tem obstrução de um vaso sanguíneo da face, você pode ter complicações dramáticas como a necrose do nariz, a necrose de pele do lábio, como necrose de, de tecidos próximos a esse local onde foi aplicado, inclusive lesão nervosa, lesão de, de nervos, com atrofia, com paralisia da face. Então são complicações graves e de muito difícil tratamento, com sequelas permanentes. Outra complicação é da própria infecção na introdução desse produto. Não é incomum a gente ver pacientes até realizarem esses procedimentos em clínicas muitas vezes não tendo a estrutura, elas são tidos como ambulatoriais, ou seja, você faz aquele procedimento no mesmo dia, vai para casa e e a, em algumas vezes a gente vê relatos até de ofertas de realização desse produto a domicílio, então o paciente ou a pessoa que aplica vai na casa do paciente realizar isso a gente vê que isso pode ter complicações graves de infecção no momento da, da realização desse produto infecções essas podem ser graves porque se esse produto foi aplicado no músculo e você tem uma contaminação desse músculo, você pode necessitar de internação, antibióticos na veia, antibiótico fortíssimo de amplo espectro e muitas vezes causando até complicações de necrose, infecções levando a seps, que é uma infecção generalizada e pacientes até morrerem por causa de infecção na aplicação desse produto. Então fica o alerta e dessas complicações imediatas, mas nós podemos ter complicações tardias também. Como eu falei dessa paciente que me procurou, que realizou há 10 anos atrás com outro profissional, ela estava muito satisfeita porque um custo baixo um produto que foi aplicado com resultado muito duradouro, mas 10 anos depois ela começou a apresentar vermelhidão na face, com o um inchaço progressivo, nada melhorava, usou várias medicações tentando tratar isso e não via resultado, no primeiro momento desinchava, na hora que ela suspendia a medicação voltava a inchar inchava muito mais, tentou tratar com com antibiótico oral, tentou tratar com várias substâncias, procurou vários profissionais até que ela veio ao meu consultório, a gente pediu uma ressonância da face e identificou esses produtos que foram aplicados na face dela e aí o tratamento é muito complicado, porque na maioria das vezes você não consegue retirar esse produto. Como é que você retira um produto que foi aplicado e está do lado do nervo? facial. Como é que você tira um produto que foi aplicado e está do lado de uma artéria? Um produto está num, numa região mais profunda. É, Para acessar aquele produto você tem que fazer incisões, cortes no meio da face que pode ter sequelas inclusive estéticas do, desse procedimento, então não são simples. O paciente acha, ah, eu vou colocar, se der alguma complicação eu tiro depois. Como é que você retira um produto desse aplicado no glúteo, dentro do músculo glúteo? Então, na maioria das vezes, esses produtos não são possíveis de ser retirados. E eles vão trazendo complicações graves e, e como eu disse para vocês, permanentes. Então, essa paciente foi utilizado o corticoide. Na hora que suspendeu o corticoide, ela voltou, então teve que fazer um desmame desse corticoide. Depois se aplica dentro da lesão o corticoide. Então, tem vários medicamentos que a gente usa para tentar tratar provisoriamente isso. Se ela tiver uma nova reação, vai ter que de repente usar antibiótico de novo, corticoide, é, corticoide de novo, antibiótico em alguns casos. Então não são simples os tratamentos dessas lesões, por isso fico alerta. Não é, obstante disso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica com o Conselho Federal de Medicina, em 2013, eles já emitiram um alerta, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, dizendo que é, esses produtos devem ser usados com cautela em pequenas quantidades por profissionais médicos capacitados para realizar esse tipo de procedimento. O próprio Ministério da Saúde já fez o alerta, proibindo o uso do, é, do polimetil metacrilato (PMMA), autorizando só para usar em pacientes HIV positivo, pacientes que fazem uso de antirretrovirais que causam uma atrofia dos tecidos da face e em pequenas quantidades, como a gente já falou. Então isso já está mais do que discutido no meio médico, no meio acadêmico e as recomendações são bem restritas para o uso desse produto. Então Cuidado com a bioplastia e o que a gente vê agora, eu quero entrar nesse mérito, é que muitas vezes profissionais não médicos fazem campanhas em redes sociais dizendo que o produto não tem complicação nenhuma, que é excelente, que traz resultado imediato. Essa paciente minha pós-bariátrica, por exemplo, ela recebeu uma mensagem dessa no Facebook onde era uma promoção que quanto por mais gente você compartilhasse aquele vídeo, você ia, ia ser sorteada para receber o procedimento gratuitamente, você ia ganhar a aplicação daquele produto e que não tinha complicação nenhuma, era super seguro, você tinha resultado imediato e duradouro a longo prazo. Então tudo que a gente vê de, de alerta, tudo que é proibido, pelas entidades sérias, a gente vê que foi desrespeitado num vídeo desse. Então tome cuidado com esses procedimentos, tome cuidado com a bioplastia, mesmo que seja um médico que está falando para você, se ele for realizar em grandes volumes na região glútea, por exemplo, ou em outras regiões como mama, isso já é, não é recomendado mais pelas entidades médicas então tome cuidado e discuta bastante com seu médico os prós e contras de cada substância dessa a ser aplicada cada preenchedor desse. a gente tem vários no mercado e para vocês terem ideia, na revista brasileira de cirurgia plástica um dos cinco artigos mais lidos na revista brasileira de cirurgia plástica fala sobre complicações dos preenchedores permanentes então, é um alerta já e tem, a gente vê vários casos de complicações do uso desses preenchedores permanentes. Então, fica o alerta para você, tome cuidado, escuta com o seu médico quais são as outras opções de tratamento. Entre eles, tem preenchedores não permanentes e tem preenchedores do próprio organismo, como a gordura, que, que pode ser realizado para preenchimento, tá bom? Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, curta. E depois mande qualquer dúvida que a gente vai procurar esclarecer. Muito obrigado!